Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje começou uma mega promoção da Latampes, semana Week Latampes. Vamos dar uma olhadinha nessa nota que chegou para gente pelo Itaú e ver se realmente vale a pena ou não. E é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. começou uma promoção o Itaú e a Pass, promoção com o cartão onde o cliente recebe várias vantagens durante essa semana vamos à nota então cliente que adquiriu o cartão Mastercard Black e gastar 25 mil na primeira fatura e 20 mil tanto na segunda quanto na terceira somando 40 mil nas duas será bonificado com 120 mil pontos Latam Pass. Geralmente é 60 mil com a Banca. Está dobrando a pontuação dos seus cartões. São Paulo, 10 de abril de 2023. O Latam Pass, programa que oferece no Brasil, o ponto com mais valor e melhor preço para resgate de passagens aéreas, acaba de dar início ao Card Week. Uma semana de promoções para atrair novos clientes e fidelizar aqueles que já possuem seu cartão co-brand em parceria com o Itaú Unibanco. Entre esta segunda-feira dia 10 e domingo 16, de abril agora, serão oferecidas diversas condições especiais que abrangem todo o ecossistema do Latam desde a bonificação para compras em seu marketplace, o shopping Latam passando pela duplicação de pontos para todas as compras realizadas por clientes Platinum, Black e Infinity até sexta-feira dia 14 de abril até a condição de parcelamento em 12 parcelas nas compras de passagem aéreas Latam Pest Airlines, né? A Card dá seu pontapé inicial, já com uma promoção chamativa. Somente nesta segunda-feira, dia 10, todos os clientes que possuem cartão Co-Brand, independente da categoria, terão 65% de desconto na compra de pontos Latam Pest. Já os novos clientes que fizerem aquisição do cartão Latam Pest, Itaú Mastercard Black, até domingo dia 16 e gastarem 25 mil na primeira fatura e 20 mil, tanto na segunda quanto na terceira, somando 40 mil nas duas, receberão 120 mil pontos após o pagamento da última. Também os clientes da categoria Platinum Black Infinity, do cartão Cobrand, Latam Pass e Taú serão bonificados com o dobro de pontos em todas as compras realizadas com estes cartões até sexta-feira, dia 14 de abril. Aqueles que possuem o Cobrand de qualquer categoria e assinarem o Clube Latam até domingo, dia 16, também receberão bonificação adicional de acordo com o pacote assinado. 1.500 pontos extras para o pacote base, 1.800 para o mais, 2.000 no pacote embarque, 6.000 no acelere e 13.000 para o turbo. Esta é uma ação inédita que desenvolvemos com o Itaú e que reforça o valor do nosso co-brand. Queremos atrair novos clientes e receber aqueles que já são com uma semana inteira de condições especiais e reforçam todo o ecossistema de benefícios e facilidades do nosso cartão, afirma Martin Holdsmith, diretor-geral do Latampes no Brasil. O cartão Latampes tem uma proposta de valor exclusiva, diferenciada e conectada com quem utiliza, oferecendo benefícios de alto valor agregado em seu dia a dia que faz a diferença nos momentos mais importantes. Essa ação visa fortalecer nosso relacionamento com nossos clientes, trazendo bonificações em diversas frentes de uso e mostrando como valorizamos esta relação. Complementa Ricardo excusão, Reward de produtos digitais e parcerias do Itaú. A semana do cartão Wiki também oferece condições especiais para compras de passagem de produtos LATAM, na compra de passagem aéreas da LATAM PES Airlines e na LATAM Travel, entre os dias 11 e domingo 16, será possível parcelar o pagamento em até 12 vezes, com parcela mínima de R$ 70. Reais. Além disso, todas as compras a partir de R$ 300 reais, realizadas entre segunda, dia 10 e domingo 16, no LATAM PES, na LATAM.com, serão compensados com 6 compensado com pontos LATAM PES, a cada real gasto em teto de 50 mil pontos. Olha isso, hein? O Shopping Nathan Pes, marketplace do quarto maior programa de utilidade do mundo, em um número de clientes, oferecerá 30% de desconto no resgate com pontos para clientes co-brand em todo o seu catálogo de produtos, exceto sorteio, doação de pontos, vale-compras, movida, durante todos os dias da Card Week, o marketplace também bonificará os clientes que fizerem compras utilizando o Cobrand com as varejistas parceiras. Até quinta-feira, dia 13, os clientes que possuem o cartão Cobrand ganharão 11 pontos por real gasto em compras nas Casas Bahia. Cliente Cobrand mais Clube Latampés ganhará 12 pontos por real gasto de sexta, 14 a domingo, 16. As mesmas condições de bônus estarão disponíveis para compras feitas no Ponto Store. Comunicação Corporativa do Itaú. Olha isso daí. Fantástico é a pontuação para comprar hoje, segunda-feira. Pena que o vídeo vai chegar para vocês amanhã. Já não terá mais a promoção para compra de pontos. Né? Mas na live do dia 10, eu ainda alertei a galera referente ao assunto. Então, quem assistiu a live do dia 10, é, ficou sabendo e pôde aproveitar. Né? Mas as demais promoções continuam valendo. Ou seja, se você contratar um cartão Mastercard Black no Itaú, por exemplo, geralmente é 20, 20, 20, ou seja, 20 mil, 20 mil, 20 mil, para ganhar 60 mil pontos no total dos três meses. Agora não, agora eles mudaram as regras, né? Então você observa que para você comprar e ganhar 120 mil pontos, no caso aqui, você precisa gastar 25 mil na primeira fatura, na segunda 20 e na terceira 20. Ou seja, seria o um total de 65 mil pontos contra 60 para ganhar 120 mil pontos. Então, é o dobro de pontos. E com 120 mil pontos, dá para você fazer uma viagem executiva ida e volta, né? Então, é bem interessante aí. Se você pegar a tabela fixa, dá para você usar esses pontos gostoso aí, né? Então, top demais aí. vou fazer uma viagem de volta para Miami, né? E de volta para Nova York. Então, é, esses pontos bônus que você ganharia do cartão, para quem tem condições de gastar esse valor, fantástico. Sobre os cartões Black Infinity da Latam, você vai ganhar seis cupons para solicitar o upgrade de cabine, né? Então, você imagina tá indo para Uruguai, para Buenos Aires e tal, e você vai de cabine econômica, né? Só que você pode ter... Com seis cupons, você pode pedir o status upgrade, né, então ele vai sempre sobrepor o melhor é, quantidade de pontos então se você tem um cartão Black do Itaú que tem, por exemplo, o clube Latam Pass, com dois pontos por exemplo, o Gold é, vai, vai ganhar dois pontos o Gold vai te dar dois cupons para você viajar o cartão te dá seis então o que prevalece é o seis ou não os dois, tá, o que vale mais é seis do que dois, então prevalece os seis tá você não, você não vai ganhar seis mais dois é seis o máximo que seria o cartão. Os dois do clube não entraria. Aí ah, eu não tenho cartão do Itaú, então prevalece o clube. Tá? Então, gente, é interessante que está tendo umas promoções legais realmente aqui, tá? O shopping tá legal, Marketplace, o Latam Pass, o Travel, né? Ou seja, todo o portfólio da Latam Pass e o grupo Latam está entrando no jogo aqui do Card Week. Semana Week para os clientes Latam Pass. Show de bola. E se você não tiver o cartão da Latam e quiser solicitar, nós temos um link aqui no canal, através do nosso blog, altarendablog.com.br. Este link aqui, Mastercard Black Latam, é esse cartão que está te dando essa bonificação top aí para vocês. 120 mil pontos. Clica aqui, peça o seu cartão e se for aprovado, conclua todo o ciclo para você ganhar essa mega quantidade de pontos que o Latam está fazendo para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então? Ana Caroline um grande abraço. JP Games, um grande abraço. João Paulo, um grande abraço. Maxwell Leite, um grande abraço. Pedro Invest, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus.